Oi, gente, bem-vindos a mais um Twin Inside Show. Tô aqui de volta com meu amigo Twin Diego e com a primeira eliminada do Survivor Serra Leoa, a Dani. Dani, bem-vindo ao nosso primeiro show. É, a gente tá triste que você tá aqui, mas por outro lado estou feliz porque aponto aí no volão desculpe falar. Oi. Oi. E, é, Dani, conta pra gente como que foi, como você se sente sendo a primeira eliminada do show? Então, eu não vou ser mentirosa e dizer para vocês que eu não esperava ser uma das primeiras, claro, não esperava ser a primeira, né, coisas da vida, mas eu aceito, porque eu já levei jogo muito a sério, de brigar mesmo, sabe, chegar, gritar, perder amigo, e de um dia um deles chegou e falou, Dani, lembra, é um jogo, calma, menino, não vamos se matar, e hoje em dia eu levo na boa, mas já... que, que tipo Não, de jogo você jogava? Então, eu já cheguei a jogar três Survivors online, só que nenhum deles era o OVD. Um, alguns até com amigos, o Stephen uh, e a Michelle, eu lembro só desses nomes, que eram de fora. Nós fizemos um que era com o pessoal da Inglaterra. Ah, legal! <risos> Sim, eu cheguei longe naqueles, mas. Tinha o Marcelo, jogava comigo. Não sei se vocês chegaram com ele. Sim, episódio. a gente conhece. É a né? Nosso crush. <risos> é. Morrendo de inveja, cresci com ele. É. E como Mas... que foi sua experiência jogando o VD? Você achou diferente desses outros jogos? É bem mais interativo que os outros, porque os outros a gente chegava só no WhatsApp. Então, ah, é uma experiência diferente, porque ali a gente ocupa Skype, a gente vai pra cá, vai pra lá. <risos> Bom... É bem diferente, é bem mais organizado, se for ver, mas... Infelizmente, durou pouco para mim. E por que, uhum. que você acha que você foi votada com os quatro votos de tribo? Uh, os quatro, eu não sei bem. Uh, a gente não chegou a ter um tempo de, de discutir e tal. Uh, acredito que foi porque, durante esses dias em que foi separado ali e tal, uh, eu andei meio atarefada por aqui e eu pouco interagi com o grupo com a tribo, mas eu tava respondendo todo mundo que me mandava mensagem e eu sou super perdida em decorar nome e rosto. Entendi. Então, como eu disse, eu não faço ideia de com quem eu tô falando, daí eu, eu ia lá e É da tribo? Não é da tribo. É da tribo? Não é da tribo. Eu acabei conversando menos com a tribo. Tanto que pode ver que um dos votos de eliminação tinha quem não se comunica não vai para frente ou alguma coisa do gênero. Uhum. Sim, a gente achou que você tinha sumido do, do chat deles, alguma coisa assim, entendeu? Por isso que foi é. o voto mais fácil. Sim, se tornou mais fácil. Já eu, na hora de votar, eu peguei, fechei o olho e fui. Gente. Eu realmente, eu peguei e fui no Unidunite ali, porque eu não tive tempo de pegar a raiva de alguém ou viver pelo modo de jogo e tal. Uhum. E nessa eu... prova, nessa primeira prova de recompensa, a dos números e tal, como que foi a dinâmica pra você? Eu sou péssima com números, Gente, vocês não têm a mínima ideia de como eu sou ruim. Uh, eu fiz ali a primeira parte e eu mandei no grupo do, do jogo, só que eu, pelo que eu percebi, teve uma galera que não viu. Eu fiz duas vezes a prova por causa que a primeira, primeira parte do puzzle, uh, eu fiz e estava dando erro. Não sei se vocês souberam que deu um errinho ali na primeira parte. Não. Não, não. o puzzle ele tava com um erro. E o meu tinha dado ponto e vírgula. Ponto não. e vírgula não é um número. Tu já é ruim com o número, veio um ponto e vírgula eu já pirei. Aí eu esperei atualizarem para poder voltar e fazer de novo. Aí eu fiz, coloquei o número lá, só que daí eu fiz essa parte já era meia-noite. Era uh, Passado da meia-noite, já era uma, duas horas da manhã. Um, e a outra parte, tipo, eu saí de dia e, e só quando voltei daí isso já meio que deixou o pessoal não não curtiu ah, muito. Entendi. E <risos> falaram aqui que você era detentora do Rasga Voto, né? Que você tinha que passar pra alguém. Você vai revelar pra quem você passou? Você não lembra? Como é que foi essa estratégia adotada? Então... <risos> não lembro. Foi aleatório mesmo? Não, é que é como eu te disse. Uh, eu... Vejo as pessoas e eu não lembro quem são. Então eu peguei as que estavam conversando comigo naquele momento e vi quem estava conversando mais, tipo, que não pareceu estar ali só para ganhar o rasgavoto. Tinha bastante gente que parecia que realmente estava interessada em conversar, mas tinha uns que davam a impressão assim que era. Ai, tô aqui. Então, vai. Dá para mim. Mas você não achou que isso ia é meio que é, ficar dificultado a sua dinâmica com a tribo, porque você podia. Ir... Meio que trocar em termos de larga aí, né? É. Uh, vamos conversar. Na sua tribo, você vota para quem? Para sair no CT? Para sua tribo? Uhum. Se eu votar, e se eu desse o meu rasga-voto, por alguma razão eu ficasse mal com alguém da minha tribo, uh, e fosse a mesma pessoa que eu dei o rasga-voto, eu não acabaria me, me ficando mal? Depois votando na mesma pessoa que eu dei rasga rasgavoto, sabendo que meu voto ia ser automaticamente anulado? Sim. Eu é uma bem, lógica eu... bem e lógica, mas é o, mais ou menos o que eu uhum. pensei. Mas também eu fui muito por por simpatia mesmo. Como eu disse, eu pouco falei com o pessoal da minha tribo e foi a maior o maior motivo deles me tirarem. Pelo uhum. que eu entendi, pelo menos. A hum, gente já começou é. a fazer as perguntas que estão chegando, que chegaram, tá? Sim. Tem uma pergunta da plateia aqui, que é do nosso amigo Gustavo Pamplona. Ele falou que agora, hoje, saiu aquela planilha lá das pessoas com os números que as pessoas apostaram na uhum. prova de recompensa. E o pessoal da sua tribo apostou menos 5, blá, blá, blá, menos 5 blá, blá, blá. E você foi a única que apostou diferente. Você apostou um número positivo. Por que, que você apostou diferente da sua tribo? sei lá, eu vou também bem sincera, eu faço as coisas muito por impulso, eu sou mais da emoção do que da razão, daí tipo, é chute, A maioria das coisas que eu faço. Ah, entendi. Tem outra pergunta aí, Diego? Tem. Por que você escolheu Pedro Pérez para receber sua picareta? Lembra que eu falei sobre simpatia? Uhum. Ah, tá <risos> É, simplesmente isso. Eu vou vendo, principalmente, as pessoas que não param de conversar contigo quando tu faz alguma coisa. O peso tava ali, meio por cima, sabe? <risos> e quem você acha, assim, que tá meio que dominando o jogo, em termos de social? Social? Ah, não sei te dizer. Eu realmente nem. não sei te dizer, que eu não lembro os rostos, nem os nomes. Você nem. ficou com... Com rancor de alguém por alguém ter distraído te ou alguma coisa assim? Não, uh, por ser início de jogo, eu não posso nem dizer que tô com rancor e nem que não, porque. Ai, querida, no começo de jogo eu já fico bem, bem maluco, já tá ameaçado de morte. Então. <risos> não, tranquila, porque. Pensa assim, é um jogo. Quem que tu tira primeiro de um jogo? Uh, no caso ali, a tribo foi por pouca comunicação. Pelo menos uhum. pelo que eu pude entender. Uh, eu tiraria alguém que tem um raciocínio bom, mais metade do jogo. Alguém que entra menos em contato com a galera é a primeira a sair, porque menos tem chance de estar, tá, tem mais chance de não vir nas provas. Claro que eu uhum. iria ir, mas uh, alguma pessoa muito estrategista que pode ser claro, alguma, pode ter trazer algum problema no futuro. Corte uhum. E... Por fim, alguém que não faz nada. Literalmente nada. Que é aquela pessoa que some. Ah. Ah, então, tipo, esses são os tipos de pessoa que tu tira. Eu não sou uma pessoa ruim. Não tretei com ninguém. Então, fica isso. Tipo, como tática de jogo, pra tirar as pessoas, tu usa uma convicção. Eu peguei o Reiner também. Depois eu fui comecei a pensar na hora que eu votei. Uh, depois de justificar e tal, que ele foi um cara que me pareceu muito estrategista. Não sei se vocês percebem isso nele. Uhum. Quer comentar, Boris? Sobre... Não, não, ainda não, eu não conheço é, ele, né? Ele é novato sou... pra mim, e eu não, ainda não peguei isso dele pra ver se ele é estrategista uhum. ou não. Tal. Você que participou, você deve per ter uhum. percebido mais, né? Então, eu sou mais você de, de isso, com coisas. certeza Aham. Uhum. <risos> Então, tipo... Ah, é. Fiquei sabendo que vida. você é meio sensitiva, essas coisas, né, Diego? Ah, eu você joga um tarô, uma coisa... Assim, meu agora, Deus, agora, já a chegou a parte um tarô, hein? E você é conhecida como a elfa da floresta, sobre o <risos> Ai, meu Deus. É sério, fala aí sobre essas coisas sobrenaturais, porque eu falei com você hoje mais cedo, você falou que esteja um dia surreal na madrugada, não foi? Não, Às vezes... Uh, como eu falei, uh, eu vou muito de convicção. Então, eu sigo muito o instinto, a, a, o que aparece. Parece ser uma conversa meio estranha. Mas, de tipo, sabe quando tu pressente alguma coisa? Sei. Uhum. Uh, eu levo muito a sério esses negocinhos. Muito. Uhum. Então, uh, no que diz sentido ao tarô, eu raramente erro nas previsões que eu faço com o meu tarô. Muito raramente. E geralmente eu vejo que eu só errei por achar estar errado. O professor Jura ah, <risos> Legal, Profundo. É, eu levo muito a sério esses negócios, porque se tu não seguir o que o teu instinto diz pra tu fazer, o que tu vai seguir? É verdade. Uhum. Tu vai parar e pensar: ah, tô com um pressentimento muito ruim sobre sair hoje, eu não vou sair igual. Ok. Escuta ali o que o teu sentimento está dizendo. Se vai dar ruim, espera, pensa um pouco, verifica. Mas o pior é que isso acontece mesmo, sabia? Dá uma riso é bastante, até. É, e sem contar que às vezes tem... Como é que eu vou explicar isso para vocês? Um, vocês já viram vultos, essas coisas? Quase todo mundo já viu o vulto, mas sei lá. Tipo... Uh, não, eu, eu nunca. Você <risos> <Mano, risos> <Eu> já viu. <digo. risos> Eu não eu vi e tinha... não quero ver, muito obrigado. Mantenha-se assim, espero que nunca veja. Né? Uma é uma coisa bem tensa. E na minha casa tinha muito disso. Mas muito. Tipo, e de ouvir chamarem o teu nome pela casa. Era um... Gente, o que é isso? Eram umas coisas ah, bem bonitas que acontecia. Na minha antiga casa, o interruptor ligava e desligava sozinho. E tem um barulho claro que interruptor que era, aqui. O que está acontecendo, gente? Também eu não sei. Eu, tô ouvindo então, isso? Aqui... eu não tô ouvindo. Então, eu talvez tô. Talvez seja aí. Seja algum vulto, eu estou com medo. Nossa, Nossa cara, ela falou isso. em. Vulto. Eu tô todo janela. Você falou em vulto, tá um, um barulho estranho agora. É, vamos terminar tá a entrevista olho. então, já já, Diego. Pra terminar, Bom, é, Dani. Calma, quem é que eu vou eu tenho que fazer a dinâmica dos adjetivos. Calma, tá. Eu tenho aqui as imagens das pessoas, eu vou tentar mostrar pra ela, Ai, entendeu? E aí ela vai olhando, ó, esse aqui você conhece, você tem que conhecer. É o Rainer, da sua tribo. Sim. Um adjetivo é para definir o Rainer. Inteligente. Eu pude ver que ele é estrategista. Então, ambos hum. é um os adjetivos. É. Vamos começar a jogar os alvos agora, né? Adoro essa parte. esse aqui, <risos> essa pessoa que bem eu... bonita aqui, o Pedro Pérez. Eu não sei porquê, eu achei ele tão amorzinho. Ele é Todos mesmo. A... É Bunny. Por quê? Não entendi. Porque sim. É tipo, é porque Vai. sim. É. isso. Eles são ex-namorados, o Lucas e o Pérez, entendeu? É por isso. Não, <risos> não. não, gente, não é não. Vai. O próximo tá, é esse aqui, o Flávio Sarginho. Eu gostei do estilo desse cara. Eu não sei porquê. Ele é estiloso, eu... então. Hã? Ele é estiloso, então a gente adjetivo pra ele, é isso? Pode ser. E a próxima é essa, Nayara é? Lumpi. Organizada. Hum. Organizada? Sim, hum. esse é uma dos adjetivos que cabem a ela. Boa, boa. E para quem que você tá torcendo? Ah, eu vou ser bem sincera, eu tô torcendo... É... Deixa eu lembrar que o nome do guri. Sabe quando tu visualiza a pessoa e tu não lembra o nome? Você lembra Sim. a cor da tribo? Não, mas eu lembro que a gente jogou LOL. Então, você ah, que jogou LOL comigo, eu tô torcendo pra você. Gente... Você não sabe o nome Agora... do menino, amei. <risos> Normal. Pra então, quem joga LOL, não sei quem joga LOL desse povo aí. Em... Eu também aqui, não. Menino que joga LOL, ela torcendo pra você. Quem é que joga LOL é a torcida é sua. Fazer o quê? Não é saída. Eu... eu tô torcendo pra pelo menos mais uns três. Que você também sabe o nome eu não sabe? É isso. Uh, um o <risos> dedo já vai Gustavo. Ah, tá. A Jana. ainda E o outro eu outra, não esqueci. Tá. <risos> Mas é isso. Se Obrigada. tiver alguma tweet então de retorno, boa sorte. Foca nesse social, entendeu? Que é bem importante na primeira semana. Pode ser. Sim. E é isso, viu? Muito obrigado, Dani. Quer falar alguma coisa pra te despedir aí? Não. Um recado para a plateia? Ah, Obrigada a todos que torceram por mim. Ah, a todos que elogiaram o meu cabelo roxo. Sim, <risos> ah, eu adorei também. Para todos aqueles que brincaram com, uh, com o surfado e tal, que eu adorei aquilo. Eu passava olhando os comentários. Ah, um abraço para o Celinho, que me incentivou a entrar no jogo. Que, apesar de ser o Celinho, é gigante. E é isso aí. <risos> Obrigada. Entendi. Obrigado, viu, Dani, pela disponibilidade. Ok. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau. Até o próximo Twin Side Show. Tchau, tchau.